que Abraão e a sua família os seus descendentes também habitaram em Cabana tendo promessa agora o mais interessante de tudo é que esse momento da vida de Abraão não definiu aquilo que ele tinha como promessa a promessa é maior do que a circunstância a promessa é maior do que o momento Ele o colheu todos. E nessa manhã Ele quer decretar com você. Que as promessas dele irão se cumprir na sua vida. Quem mandou largar?